E vamos complementar com esse outro tarô. E também com a mensagem do oráculo. Leão, você pode estar se perguntando se está no lugar certo ou fazendo certo no momento. Com relação a alguma situação que te faz ter dúvidas. Mas, só o fato de você ter esse questionamento, de certa forma, já é a resposta. É a luz que acende clareando o seu caminho, porque quando você para um momento para analisar o que está acontecendo, é porque você está aumentando a consciência, avançando outro degrau e partindo para mudanças, e isso já é resposta é o que vai te dando segurança para conquistar suas coisas, administrando tudo com base no seu conhecimento e na sua vivência durante esse maremoto de emoções que vem e que vão. De modo que você consiga avançar, mudar de fase, saindo dos momentos de mais estresse e entrando nos momentos onde tudo flui, tudo se encaixa. Da dúvida à certeza. Universo, nós todos somos apenas poeira cósmica. O único controle que você tem nas mãos é o seu equilíbrio de saber lidar com as ondas que vêm e vão. Não se preocupa tanto. Pensa nessa situação como uma trava que está liberando a sua passagem e te apontando a direção. Tá bom? Gratidão.